Eu fico olhando hoje muitas coisas acontecendo, nós olhamos os, dentro das igrejas, os jovens pulando, saltando. É gente dizendo, não há Deus maior, não há Deus melhor. Mas em casa, é filho que não fala com a mãe. É filho que não fala com o pai. E a Bíblia diz, filho, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra a gente vê pai dentro da igreja cantando hino, chorando, mas em casa também tem pai que não fala com o filho tem pais que porque os filhos não estão dentro da igreja estão profetizando desgraça na vida deles tem pai porque o filho está bebendo, está nas drogas dizendo aquilo vai para o inferno e eu lembro de pessoas dizendo, crentes dizendo para minha mãe, a paulete já é do capeta, a minha mãe dizia, não, eu não gerei filho para o capeta. Sabe de uma coisa, queridos? Quando os meus pais chegavam da igreja, o meu pai falava para minha mãe, Maria, cadê o nenê? a minha mãe dizia, expedito, neném, já foi meu pai chegava 11 e meia da noite da igreja aí ele falava assim, Maria, abre o portão minha mãe dizia, expedito, onde você vai 11 e 30 da noite? eu vou buscar a herança que Deus me deu sabe de uma coisa? já imaginou um pastor porque Deus ainda tirou meu pai da assembleia de Deus e levou para Deus e amor. meu pai pegava o carro 11 e meia da noite e vinha as bocas eu ficava aqui na Rego Freitas, na Major Sertório na, na Taliba Leonel todas as avenidas quando eu era travesti e eu lembro que eu ficava hoje você vê normal, mas naquela época eu com 14 anos já tava nas esquinas quando meu pai chegava eu só de, de bota, de calcinha com seios de fora quando o carro do meu pai parava os travestis, gente tava, Paulete, o pastor, não dava tempo de eu me cobrir e eu pelado eu disse, agora vai ser uma baixaria. Meu pai parava o carro na minha frente, descia, abria um sorriso e dizia, filho, Jesus te ama. E ele mandou eu vir te buscar. Ele dava o braço, e eu pelado, ele abria a porta do carro e eu entrava. Aí ele pegava um casaco e me cobria. quando ele entrava no carro, e dizia, agora ele vai falar tudo que eu precisava ouvir, ele sentava no carro e dizia, eu tenho certeza filho, que Deus vai te levar a nações, eu tenho certeza que Deus vai te usar muito, porque todos os dias quando eu dobro o joelho, Diz, quando eu dobro o joelho, ele diz, não abandone a herança que eu te dei. Sabe, amados, eu descobri uma coisa. Eu tive o melhor pai do mundo. Mas uma pena é que eu só vim saber disso quando eu me converti. Quando eu me converti, ele não estava mais aqui. Muitos riam do meu pai e diziam... É, seu E o seu filho? Meu pai dizia assim... Meu filho ainda vai ser muito usado por Deus. E as pessoas riam. Eu lembro que um dia ele disse... Filho, eu quero um presente seu. Aí eu falei... Pode pedir, pai. Ele falou... Domingo, dia dos pais da igreja, eu queria que você fosse comigo Como é que eu ia entrar na Deus e amor? Eu não tinha roupa de homem, mas eu fui com meu pai Quando eu cheguei lá, eu não sabia que era homem de um lado e mulher do um outro Eu sentei do lado do meu pai, claro Quando eu sentei, os irmãos vieram e falaram assim Irmã, aí não é das irmãs, A irmã é do outro lado E meu pai disse, não, esse é meu filho Ele é artista Aí as pessoas começaram a rir Começaram a rir Naquele dia não teve culto Porque todo mundo queria olhar para o filho Do pastor Que era endemoniado Quando terminou Eu queria ir embora Porque eu não aguentava mais ver o meu pai Ser humilhado, que humilhação Eu falei, pai, eu vou embora Ele falou, não filho Nós vamos tomar um lanche dentro da igreja Eu disse, pai, mas é melhor eu ir embora Ele falou, não dá o teu braço aqui, enganchei no braço dele, por onde eu passava com ele, parecia que estava passando um leproso, as pessoas e abrindo, e meu pai dizia assim, olha, este é o meu filho Paulo, ele ainda vai pregar a palavra de Deus, e ele ainda vai cantar ao Senhor, vocês ainda vão ouvir falar dele, porque Deus é fiel, Uma semana antes de meu pai falecer no hospital, ele chamou um irmão, irmão Roberval, e disse Irmão Roberval, o Senhor está me chamando, mas eu quero te dizer algo, talvez eu não veja, mas o Deus que eu sirvo é fiel e Ele há de cumprir a promessa na vida do meu filho. Quantos tem promessa de Deus? Eu lembro que mi, meu pai nesse dia falou também, vamos para casa da sua avó, minha avó assembleana aquelas do corte, uma gracinha. Quando eu cheguei lá, aquele monte de irmãs saindo. E eu travesti. Uma irmã perguntou quem eu era. E minha avó disse que eu era o netinho dela. Ela disse, Queima Jesus. A minha avó me chamou para a cozinha que eu queria bater na mulher. E minha avó disse para mim. Essa noite. Eu estava orando a Deus e Deus disse que eu não vou morrer. Aí eu era muito debochado, falei para minha mãe, falei, mãe, a avó está louca. A avó esclerosou, ela disse que falou com Deus e não vai morrer. Não, porque irmão, vou contar uma coisa, eu tinha pavor desse negócio de Deus falou. Em casa era um tal de Deus falou, Dayan. Eu acordava e meu pai dizia, Deus me falou que te livrou da morte. Eu dizia, ei, coitado, está falando com Deus ele não está bem, meu pai. A minha mãe também falava, eu disse, meu Deus do céu, vou falar com a minha irmã, porque minha irmã já é universitária, é outro nível. Aí fui falar com a minha irmã, falou, não Deus, falou, eu falei meu Deus, já contaminaram a minha irmã também. Fizeram lavagem na cabeça dela. Aí chegou na casa da minha avó, minha avó disse que Deus falou que ela nem ia morrer. Eu comecei a rir, falei, mãe, tem que internar a avó, ela esclerosou, ela deu um tapa na mesa e disse, escuta aqui menino. Essa noite, eu estava orando ao Senhor, meu Deus. E ele me disse que eu não vou morrer sem antes ver você pregar a palavra de Deus. E cantarimos de adoração ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Você não vai morrer sem antes ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida. forte, e poderoso e o seu nome é fiel fiel na terra no mar e lá no mais alto do céu ele é deus forte e poderoso e o seu nome é fiel fiel na terra no mar no mais alto do céu Você tem promessa para dormir tranquilo Ele cumprirá Faça como Pedro Que foi à prisão Para descansar Tinha uma promessa De ficar mais velho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 De lhe dar um fim e de fazer grande. Ele deu o um fim e depois lhe pediu para lhe oferecer. E livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Ele é Deus forte.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 Lá alai, uh! oh, oh, yeah. é Deus forte e poderoso. Uh! Uh! e oh, oh, oh, é fiel Fiel na terra do mar E lá No mais alto Do céu oh! Fala pro teu irmão assim ó Descansa não, não. Fala com voz de profeta. Fala, descansa. Aquele que te prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir as promessas na sua vida. Aleluia! Sabe de uma coisa, amados? Eu descobri que o melhor pai do mundo Deus deu para mim. Porque quando eu conheci a Jesus, eu descobri uma coisa. Nós devemos nos contentar com aquilo que temos a única coisa que me faz falta todos os dias é que quando eu começo a me trocar eu lembro da minha mãe todo dia a minha mãe diz assim filho se o teu pai te visse hoje que mãe? Quando eu me converti eu perguntei por que? Ela disse o maior sonho do seu pai. Era ele ministrar a palavra. E você cantar louvores ao Senhor. Sabe irmãos, hoje nós congregamos em São José junto com o pastor Anselmo. E todas as vezes que nós estamos no púlpito eu fico olhando o pastor Anselmo. Fico olhando o Mateus, o filho dele, ministrando louvor, o Lucas na bateria. Quando eu chego aqui, eu vejo o pastor Jads, vejo o Dayan, toda a família ministrando. eu lúdico, Deus, me dá forças para pelo menos chegar lá na glória, encontrar com meu pai e falar: Pai, valeu. Eu queria, se Deus pudesse fazer um milagre hoje, assim, mudar a palavra dele e falar, Paulinho, o que você quer hoje? Eu ia pedir só uma coisa para Deus.